Alguém adivinha de que eu decidi curtir esse carnaval? Hein? Hein? <risos> Sim, de mini! Para fazer essa unha nós vamos precisar de um boleador, um esmalte branco, um preto e um rosa, além do palitinho. Como sempre, eu já começo com a base aplicada. Eu vou pintar as unhas como rosa, exceto a do dedo anelar. Eu escolhi o rosa puro glamour da Colorama. Enquanto o rosa seca eu vou fazer as minis no dedo anelar, eu quis usar um pouco e decidi não pintar essa unha, deixei apenas com base, se você quiser pintar eu recomendo um branquinho. Para fazer a mini eu escolhi o esmalte paz interior da Givantonelli L para Hits e fiz três pontinhos com o um boleador, espalhei algumas minis pela unha e peguei um pouco do rosa com um palito para fazer os laços. O laço nada mais é que dois pontinhos rosa entre as duas orelhinhas. Com o branco e o boleador, eu fiz bolinhas em algumas unhas que estavam só rosa, para imitar a saia da mini. E para finalizar, deixei deixar secar uns minutinhos e aplicar o extra brilho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa unha temática. Se gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu te vejo no próximo! Tchau!